Pessoal, isso aqui é um spoiler que provavelmente vai acontecer uma promoção aí boomerang entre a Livelo e a Latam entre o dia 5 e o dia 6 de setembro. É uma possibilidade de acontecer, mas é possível também que essa promoção fique apenas para Black Friday. Então já fica esperto, porque o valor do milheiro aqui da Latam está valendo muito a pena. Tem, gente, tem muita gente precisando, tem muita gente querendo emitir passagem e quase ninguém tem pontuação na Latam PES. então o preço do milheiro está lá em cima. Bem, se você não sabe do que eu tô falando, aqui é sobre milhas aéreas, aqui eu consigo fazer renda extra e te ajudo te ensinando aqui também a aprender sobre esse mercado. E se você quer saber mais sobre o mercado de milhas, eu vou deixar o link aqui embaixo do curso Papo de Milhas, que é do meu amigo João, que vai te ensinar tudo que você precisa saber desse mercado. E essa promoção está prevista de ser uma boomerang de 30%. Como que é essa boomerang de 30%? Você vai fazer uma transferência da Livelo para a Vamos supor 100 mil pontos que você transfira para a você vai ganhar 30%. Nessa bonificação, então você vai fazer 130 mil pontos E vai ganhar mais 30 mil pontos na Livelo porque é o bumerangue, que é a parte que volta E eu vou te mostrar aqui na tela do computador com a planilha organizando milhas Como é que funciona essa situação E essa aqui é a planilha que eu utilizo para fazer a organização dos meus investimentos em milhas aéreas Você pode ver que isso aqui é tudo real, são dados reais da minha conta Eu administro aqui quatro contas atualmente Aqui tem a parte de vendas e aqui tem a parte de resumo, então é uma planilha completa aqui com todos os dados que você precisa saber. Aqui você vai ter uma noção exatamente de como está o seu investimento em milhas, que isso é muito importante para que você não perca dinheiro, hein? E aí basicamente eu vou mostrar aqui para vocês, eu estou com isso aqui disponível. Na Livelo, como você pode ver aqui, eu tenho 72.302 pontos disponíveis na Livelo e é o que eu vou utilizar para promoção. E o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e somar mais pontos para conseguir pelo menos 100 mil pontos para fazer essa transferência e ficar um cálculo mais simples. né? No caso aqui, com 72 mil pontos que eu tenho, que seria essas aqui, eu vou colocar aqui numa conta que não tem é, nenhum dado para poder é, a gente ver no resumo exatamente é, como vai ficar é o mesmo valores que tá lá em cima tá aqui nessa conta conta 5 eu não tem nada que eu administre. na hora da transferência lá você vai fazer a promoção do carrinho que provavelmente você vai conseguir pagar no milheiro barato mas como eu já paguei bem barato nesse milheiro eu vou usar 72 mil milhas que eu tenho como eu falei então para completar aqui as 72 mil milhas eu vou colocar aqui Livelo, aqui são 28 mil milhas que faltam e no valor é mais ou menos de uns 900 reais. Então no exemplo aqui eu vou lançar a data de hoje como se fosse né? e a gente vai fazer o quê? Para você ganhar a pontuação máxima nas promoções Boomerang, você precisa estar assinando o Clube Latam Pés e também o da Livelo. E o que acontece? Eu estou vendo aqui que mudaram um pouco o clube, o clube da Latam, né? E pelo que eu estou vendo aqui, ó, no clube 1000, você vai ganhar apenas 10% de bonificação. No clube 5000, você vai ganhar 15% de bonificação. E para completar os 100 mil pontos, você precisaria assinar aqui o clube 10 mil, que é o valor mais caro, né? Você vai pagar aqui 369,90. E aí eu vou adicionar ele aqui na planilha para ele entrar no nosso cálculo, para a gente saber no final... O qual o gasto vai ser real tá? Então vou botar aqui 10 mil milhas, vai ser R$369,90, né? O milheiro aqui é R$36,90. Vou botar a data de hoje. Você vai ter que estar com ele assinado e aqui eu estou com o um clube assinado já na Livelo, então para mim não preciso fazer uma nova assinatura. E para participar da promoção, você precisa se cadastrar na promoção também. Então você veja lá se está seu CPF certinho, porque se não tiver certinho, você pode perder esses pontos, então isso é de suma importância. Outra coisa, sempre tira print da tela lá para sempre você ter estar respaldado aí caso aconteça alguma coisa. Então, fazendo a transferência aqui para a Tampés, 30% né, que a gente vai ganhar. Aqui ó, eu coloco aqui Latam pés para onde eu vou transferir e o valor da, do percentual Aqui, e aí transfiro Aqui 30%, eu transfiro no total 100 mil pontos, então quer dizer Que eu vou ganhar é, mais 30 mil Pontos, que é os 30% dos 100 mil Mais esses 10 mil E o que vai acontecer depois? A gente ainda vai ganhar Aqui de volta, depois, ó, Livelo a gente vai ganhar 30 mil pontos de volta na Livelo. E você vai colocar aqui com custo zero porque você não pagou nada para adquirir. E normalmente você vai ganhar esses pontos bem depois dessa promoção. Tá? Você vai ganhar com uns 20 dias para frente, pelo menos uns 10 dias úteis para você ganhar o, o, o pontos de volta. Eu vou colocar como se fosse lá pelo mês que vem que a gente tivesse ganhar, tá? E aí para facilitar ainda mais o nosso cálculo, vamos supor que eu faça essa transferência novamente para a Latam com 30%, que isso é bem comum de acontecer, então, então como ficou, a gente transferiu 100 mil pontos da Livelo para a Tampez, é, com 30% de bonificação, a gente tem que ter assinatura da Tampez a princípio, pelo que eu estou vendo, é de 10 mil, e também você vai ganhar de volta aqui, 30 mil pontos na Livelo, e aí é possível que você também possa, e que, queira isso aqui, você vai quando você receber esses 30 mil, você pode fazer o que você quiser você pode transferir para uma Livelo, para Smiles, ou para Gol ou para azul. Com isso a gente vai aqui na parte do resumo e aí na conta cinco, ó, na parte de Latam Pés, a gente conseguiu 179 mil pontos num valor total é de 3.714,90 centavos. Isso equivale que a gente gastou aí a cada mil a gente gastou 20 reais e 75 centavos. Isso está muito barato porque você consegue vender para Hotmila aí por 28 reais e se for no particular você consegue 30, 31, 32. Cara, vale muito a pena, vai ser um lucro muito bom que eu vou conseguir nesse. E aí a gente vai fazer uma suposição de venda, né? Olha só, na parte de venda eu venho aqui que eu quero vender. Quero vender lá tampé. Isso eu vou colocar o valor total aqui de é, 179 mil pontos. E aí, vou colocar aqui como se a gente vendesse aí mais ou menos a uns 4.500 reais para ver se é possível. Ó, Totalmente possível, reais. você vai vender aqui um lucro de R$785,00, isso vendendo a R$25,00, que como eu falei, você consegue vender a R$28,00 ali no automático, que é para Hotmilhas, mas você consegue vender bem mais aqui, tipo, pelo menos uns R$4.800,00, vamos ver, R$4.800,00, ixi, mais ainda, R$5.000,00, mil. quanto vai dar? R$27,00, ó. E se você vender essa quantidade de pontuação, isso adquirindo a Livelo a é custo mais baixo. O que acontece? Toda hora está acontecendo a promoção de você assinar a Livelo ganhando uma bonificação de 100%, 200%, até 350% já teve. E aí você pode ver que aqui... ó no dia 23 do 6, eu consegui 24 mil pontos e paguei a mesma, a mesma parcela de 489 aqui na assinatura da Livelo. E isso aqui, ó, normalmente você. Esse aqui é o plano 12 mil, né? Eu ganho é, 12 mil a todo mês. E nesse caso aqui, eu vou ganhar eu ganhei essa parcela aqui de 24, uma parcela de 100% e tem outra parcela de 100% para vir. Por isso que eu consegui o um milheiro bem baixo e aí eu vou conseguir fazer um lucro bem alto aqui, ó, de 1.285. Isso aqui com certeza eu vou conseguir mais porque eu vou vender para particular, tá? Porque eu prefiro, é mais fácil para mim e tenho menos problema questão de CPF e tudo mais. Bem, e nessa planilha aqui você consegue administrar aqui a quantidade de CPFs, vamos dizer, esse valor todo aqui você vai gastar talvez uns, uns 7 CPF, mais ou menos, não é? Mais ou menos isso, você pode colocar aqui se você vendeu na MaxMilha, na HotMilha, uso próprio ou venda para particular, então é uma planilha completa aqui, que vai te ajudar aqui no mercado de milhas. Se você ficou com algum tipo de dúvida sobre essa promoção, pode comentar aqui embaixo que eu vou te responder o mais rápido possível. E também, se você gostou da planilha Organizando Milhas, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder adquirir e não ter mais problema nenhum em administrar suas milhas. Se você gostou desse conteúdo aqui, se inscreve no canal. Valeu, até a próxima!